E nesse vídeo aqui a gente faz o review, o teste oral na prática do atomizador Zeus X da Geek Vape. Opa. Salve galera, como vocês estão? Desejo que bem. E nesse review tech a gente faz o review do atomizador da Geek Vape, ZEUS X, que é teoricamente novo, né novo modelo deles, RTA, dual coil, top air flow com entrada de ar aqui em cima, a forma de pôr o juice aqui por cima, no merchant deles na caixa diz que é a prova de vazamento e tudo mais, caramba, 4 e vamos ver né, na prática como que é essa parada se liga então vamos fazer o um unboxing e a montagem dela e aí na montagem galera é lógico que você precisa de prática se você já tem outros atomizadores RTA e por aí vai, você já deve estar acostumado se você ainda não é bom você é, ver o vídeo e não seguir o meu vídeo com relação à montagem porque as primeiras montagens que eu fiz ele teve vazamento, estava vazando, eu achei que estava com um problema. E na real era a quantidade também, pode ser vários fatores de ter vazado. No meu caso, pode ser a quantidade de algodão que você põe na montagem, não pode ser absurdo em excesso. E a outra questão que pode ter causado o vazamento é o mau encaixe lá dentro de não ter montado corretamente. E o outro fator que pode ter causado o vazamento comigo é o tipo de juice que eu usei. Eu estou usando um juice que eu fabrico propriamente e acontece que esse juice ele sai um pouco mais líquido, um pouco menos grosso, sabe? Então não sei se por causa disso pode ter rolado um vazamento, tanto na hora de puxar como quando eu deixo parada aqui assim. Ele correr, sair pelo lado, tá ligado? Pode ser um desses três fatores. E a real é que como eu tava acostumado com o meu kit inicial Smoke Stick X8, tá ligado? Que é esse mod aqui, que é bem inicial, simples, mas quebra o galho. O que aconteceu é que ele quebrou o, o meu atomizador dele, né? TFV8, sei lá, qual que é o nome. O vidro e ao mesmo tempo aquele tipo de qual coil, não sei se chama, acho que RDA ou RBA, sei lá qual que é o nome, tipo mano, eu não tava encontrando mais nenhum lugar o coil certo para ele, tá ligado? Todos os coils que eu encontrava era menor, tipo mano, e não é barato, tá ligado? E parece ser tudo descartável, então achei uma bosta ter que, ter que ficar comprando outros coils de tanto, tanto tempo. E ao mesmo tempo, como quebrou, eu falei, ah mano, de boa, vou aposentar, né? E aí vou usar um mod, e aí, comprar um atomizador. Então, nesse caso aqui, eu estou usando... E vamos fazer o teste né, dele com o Smoke Stick X8. A entrada dele aqui de rosca, aqui de baixo, acho que é 510. Então, vai servir para qualquer mod com 510. É isso aí. Será que o Zeus X vai funcionar com o mod Stick X8? aí a prova, vamos ver na prática. o Teste oral, veio pião Oi lindinho, você quer vaporizar também? Vamos vaporizar junto. O que, que você está aprontando aí fora? O que, que você estão tá aprontando, seus safados? O que, que você está aprontando? Não pula, não pula, que, que é a Vocês estão tudo molhado, tudo molhado. Tudo molhado por causa da chuva, né? Aquele cheiro de cachorro molhado, delicioso. Fica javado. Dá oi pessoal. Ai meu Deus. Ai meu Deus, não sobe aqui não. Não me lave, Não me lave que é Dá aí pro pessoal. Dá oi pessoal. Vai acabar a bateria, caralho. Então é isso aí galera. Como vocês puderam ver. Rola de boa. E funciona de boa. O único problema é.. Que aqui são dois coils RTA E esse mod aqui é bateria embutida, então tipo, meu, pode acabar rapidão E eu acho zoado desse tipo de mod, que eu achei, com o tempo, eu achei zoado, né? No Smoke X8 é que demora, tá ligado? Pra você carregar, e nesse tempo eu queria estar tá vaporizando Então, pra inicial, Smoke X8, Stick X8, beleza, tá ligado? Mas... Como mais pra frente evoluído, eu não indico com certeza. Só mesmo para inicial, porque você não consegue controlar a temperatura nem nada, apenas a mesma voltagem de sempre. E você não consegue nem ver quando que termina, quando tá acabando a bateria, tá ligado? Você não tem nenhuma indicação dessa. Então, é, depois de vários meses com Stick, um ano, sei lá quanto que foi, Stick X8, eu não indico para quem já tem um tempo ou quem já vaporiza, né, é, pra continuar com ele. E sim, só para quem vai começar, beleza? E é isso aí, galera. E fora isso, né, falando sobre o atomizador, cara, eu não tenho que falar mal. Depois que eu fiz a montagem certa, ele nunca mais vazou. E usando um juice de qualidade também, ele nunca chegou a vazar. E sim, só vapor, só vapor. E quando a gente fecha um pouquinho aqui a entrada de ar, dá um pouquinho mais de sabor. Dependendo da temperatura que você usa também, dá mais ou menos sabor. Não acredito que dá a mesma quantidade de, vapor, de sabor do que em outros é, RTAs da vida. Tá, deve ter outros com mais sabor. É, até mesmo o da Smoke, o, acho que é RDA, sei lá qual o nome, é, vinha muito mais sabor. Mas é, eu acredito que no geral tá ótimo, tá ligado? Ele não dá problema, funciona quando tem que funcionar e show de bola. E outro detalhe importante, galera, é o valor e o preço que encontrei ela, tá ligado? No Mercado Livre você encontra por volta de R$ 170 até R$ E se você for para alguns sites chineses, tipo Wish da Vida, você encontra de 35 a R$ reais. tá ligado? Só que lá são os clones, eu não sei na real se o Mercado Livre também é clone, ou se você encontra no seu. Shopping, né? tabacaria Que seja, mais próximo da sua casa Beleza? É isso aí galera Muito obrigado pela sua presença única hoje Aqui, por hoje é só A gente se vê na próxima, deixa aí seu like e Se inscreve se te interessa esse tipo de Conteúdo e a gente se vê Do outro lado, é isso aí brother Você é demais, até mais